Não precisa trabalhar largando minha perna lá atrás. O um mínimo de energia. Perceba o seu corpo. Sinta. Bate rapidinho. Firme. Pá, Que você mesmo vai se dar essa resposta. Beleza?